Glória a Deus meus amados, amém Estamos muito felizes, irmãos Como é lindo, né? Esse grupo aqui, Deus abençoe Meu Deus, como é lindo ver pessoas Se batizando, se comprometendo com o Senhor Parabéns a vocês, tá? vocês estão mesmo de parabéns Irmãos, vamos ler a palavra, né irmãos? Vamos ler Gênesis 15 irmãos Glória a Deus, eu acho que todo mundo está sentindo Essa presença maravilhosa de Deus né, Irmãos, aleluias Como está gostoso, aleluias Como é bom sentir essa presença do nosso Deus Gênesis 15 Aleluias Vamos tentar ser bem objetivos Gênesis 15 É um texto bem conhecido, mas vamos meditar nele Vamos ler o versículo 3: tá? 3 a seguir, Gênesis 15, versículo 3 a seguir. Diz assim, disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro Então conduziu-o para fora e disse Olha para os seus E conta as estrelas, se é que podes Ele disse, será assim a tua prosperidade Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça, amém. Pode sentar-se, por favor. Glória a Deus! Estamos, graças a Deus, irmãos, porque é uma vitória gigante de todos os obreiros, dirigentes de igrejas, de cada um dos irmãos que se esforçou para que estas pessoas estivessem aqui. 71 pessoas sendo transportadas do reino das trevas para o reino da luz 71 pessoas, irmãos experimentando aquilo que Deus propôs para nós aleluia, a salvação parabéns a vocês mais uma vez é, o pastor me permitiu né, ser professor deles no curso de batismo com, nas águas Deus abençoe mesmo Tá, ainda está no grupo, eu coloquei o link semana de novo Se vocês quiserem rever a matéria, amém É um privilégio, irmãos, ministrar esse grupo Eu fiquei pensando, meu Deus, quanta honra Porque eu tenho certeza, irmãos, absoluta Que daqui a um tempo, muitos pastores, missionários, missionárias, obreiros Cada um no seu chamado há de se manifestar desse grupo Tenho certeza disso então, parabéns a vocês, eu sou privilegiado em participar do vosso ministério. E falando disso, eu quero pensar com Abraão aqui. Uma experiência que Deus tem com Abraão. Eu gostaria que vocês, principalmente vocês, e é toda a igreja também, claro, pode pensar juntos como Deus trabalha na nossa vida. Quando eu olho para a minha história, quando aceitei Jesus com 80, no ano 86 eu tinha meus 15 para 16 anos, e hoje eu me vejo aqui, eu estava lá regocijando, chorando comigo mesmo, falando, Senhor, que privilégio, quanto tempo passou, eu nunca pensei né, estar ministrando, né? eu nunca passou isso na minha cabeça. Mas Deus sabe o futuro. Nossos irmãos louvaram ao Senhor Aquilo que Deus profetizou acerca de você Aquilo que Deus disse acerca de você E aqui em Gênesis 15 Nós vemos um homem, Abraão Olhando para si mesmo E não vendo condições naturais De ter o que ele mais deseja eu não sei o que vocês desejam, eu não sei o sonho de vocês, mas aqui está um bom exemplo, que Deus nos ensina aqui, através de Abraão, Abraão, ele se vê num estado, disse, Abraão, a mim não me concedeste, aquilo que tanto eu desejo, aquilo que tanto eu quero, aquilo que eu sonho, o Senhor não me deu. É interessante isto, irmãos, quando às vezes nós olhamos para a nossa história, olhamos para a nossa vida, olhamos para o nosso estado atual e dizemos, Senhor, mas cadê? Aquilo que eu mais desejo, não me concedeste. Mas é interessante porque Deus... E isso é muito importante, eu ensinei para os irmãos, devem se lembrar, que Deus é onisciente, onipresente. Deus como onisciente, Ele está em todos os lugares, não somente em todos os lugares, mas também em todos os tempos. Isso para nós é essência porque se Deus está presente não somente aqui no espaço não somente aqui no Brasil mas também lá na China está presente em todos os lugares mas também Ele é onisciente Ele sabe todas as coisas de todos os tempos e está presente em todos os tempos e se Deus está presente ali no meu futuro se Deus está presente lá no teu futuro certamente para Ele esse futuro já é um presente vocês percebem isso? Isso é de suma importância, porque se você percebe que Deus já está presente lá no futuro E para Ele esse futuro é presente Desse presente lá no futuro, Deus está falando com você Deus fala com Abraão, Abraão aqui no presente Ele disse, o Senhor não me concedeu Abraão, aqui no presente, ele disse, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, eu não estou ouvindo aquilo que eu mais quero. E ele queria um filho. Ele disse, eu não vejo descendência, eu não vejo filho, eu não sinto filho no meu colo, eu não escuto o choro do meu filho no meu colo, eu queria. Eu não sei qual é o teu sonho, mas eu quero te dizer... Que esse Deus de Abraão é teu Deus. Glória. Aleluias. Se ele em algum momento prometeu algo para você. Porque Deus prometeu filhos a Abraão. Em Gênesis 12. E Deus está, entre aspas, reclamando. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, o Senhor falou. Que ia me dar filho Mas eu não estou vendo Eu não estou sentindo Eu não estou ouvindo esse filho Aleluias Veja o versículo 4 A isto respondeu logo Imediatamente o Senhor para O Senhor corta Interfere na conversa de Abraão A isto respondeu logo o Senhor dizendo Não Olha só, para, para de olhar com esses olhos naturais, para de depender dos teus sentidos naturais, para de você querer sentir, ouvir, ou ver algo naturalmente. Não! Quantas vezes. Nós nos privamos de viver o presente com alegria Porque nós não estamos vendo aquilo que Deus prometeu Mas eu preciso compreender que esse Deus Que me prometeu que Ele está lá no futuro Por ser onipresente, onisciente, todo poderoso Ele já está presente lá e para Ele já é uma promessa cumprida Lembre-se sempre de se lembrar disto Promessa dada é promessa cumprida Aleluias Aleluias Agora veja Olha que Deus dá dicas para Abraão E eu creio que essas dicas servem para nós Com certeza O Senhor disse assim Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado Olha só, ó, gerado de ti Preste atenção o que Deus está dizendo Eu prometi, eu prometi Mas isso que eu, ele, eu prometi tem que ser gerado em ti Aleluias! Deus não vai trazer à tona a promessa, se isso não estiver gerado em ti. Aleluias. Isso tem que estar aqui dentro. A palavra tem que ser um com você. Jesus foi o verbo encarnado. Jesus era a palavra Feito carne E você também deve encarnar a verdade Aleluias Não será esse herdeiro Mas aquele que será gerado de ti E Abraão fica confuso Talvez você esteja confuso Como que eu vai ser gerado em mim? Porque Abraão está olhando para o seu natural Ele está velho A esposa Além de velha, é estéreo, como? A visão, a visão de Abraão está assim, irmãos, curtinha. A, Abraão estava na tenda. Eu acho lindo quando diz assim o texto. Então conduziu, Deus, parece que pega na mão de Abraão e diz: então conduziu até fora. Olha o que Deus está dizendo Para de olhar Com essa mentalidade natural Para de você crer Essas crenças tão limitadoras Abraão Vem aqui para fora, vem Sai Desse estado De incredulidade Para de ter Visão limitada Acerca de você eu tenho o melhor para você Sai Aleluia E Abraão sai F.F. Walsworth, ele disse Um dos princípios para que haja um milagre Mesmo que você não entenda É a obediência Faz o que o Senhor está mandando Sai Abraão Ele sai Aí disse assim, olha para cima Olha para as estrelas, vamos imitar Abraão, vamos imitar Abraão, que tal você, ou de olhos abertos, ou de olhos fechados, você olhar um pouquinho para cima, respira fundo, e imagina aquilo que Deus já prometeu para você, aleluia, veja, aleluias, o que Deus já prometeu para você, aleluias, veja você naquela, naquele ambiente, é como Deus convidando Abraão, Abraão eu estou no futuro, e eu quero que você Abraão agora vá para esse futuro, e contemple esse futuro Abraão, eu quero que você olhe agora em cada estrela, aleluias. Enquanto você olha para cima, eu quero que você veja os filhos teus. Conta as estrelas, se tu podes. Deus desafia e diz: Vê se tu podes. Veja lá no futuro. O que Deus já prometeu para você Entra nesse ambiente Sinta a alegria de receber a promessa de Deus Na tua vida, aleluias Como será você, aleluias Eu, estou, eu já estou vendo lá umas promessas que Deus fez para mim Meu Deus, por isso que estou aqui me segurando Porque é muito gostoso isso Como será você ver nas tuas mãos, aquilo que Deus te prometeu Como será respirar essa sensação boa De você pegar aquilo que Deus te prometeu Pense um pouquinho Como será você pensar naquele momento O que, que você vai dizer para você mesmo Quando Deus estiver fazendo aquilo que Ele prometeu para você E você está lá já desfrutando isso o que você dirá para você mesmo? Talvez você diga assim, uau, consegui Talvez você diga, aleluias Deus é fiel Talvez você diga para você mesmo, meu Deus, como nunca imaginei isto Aleluias, entra nesse ambiente do Espírito Santo Aleluias Deus disse a Abraão, Abraão sai da tua tenda e olha, veja Abraão a promessa se cumprindo na tua vida. Sinta isso, isso é ser gerado em ti. Você precisa sentir isso, você precisa ver isso, você precisa ouvir. Jesus disse isso em Marcos 11 também, quando você crê no coração... Crer não é consentimento intelectual. Crer não é achar que Deus, ah, eu acredito em Deus. Isso não é crer. Crer é você sentir Deus em você. Aleluias. Deus está aqui, está sim. Mas Deus está em você. Está aqui. Isso é o melhor. Deus está em você. Você já pensou nisso mais claramente? Como é bom isso? Aquele Deus onisciente, onipresente, todo poderoso, soberano, está em você. E quando Ele entrou em você, Ele não diminuiu de poder, não. Aleluia. Quando Ele entrou em você, não diminuiu de poder, não. Continua sendo soberano, continua sendo todo poderoso, continua sendo onipresente, onisciente. aleluias por isso Jesus disse: colocarão as mãos dos enfermos, porque serão curados. Porque não é você que toca no enfermo, é Deus que está em você que toca no enfermo. Aleluias! É Ele que faz o milagre. Aleluias É tão interessante isto. Porque se você se permitir, sentir, ver, ouvir a promessa de Deus concretamente na tua vida. Você vai desfrutar outro ambiente, você vai viver outra dimensão. Mas eu quero ainda, tenho ainda cinco minutos. Eu quero ainda te aconselhar, cuidado, porque eu sei que você está sentindo algo diferentemente aqui agora. Eu sei mas aqui vocês estão iniciando uma jornada, vocês estão começando um processo, e eu sei que o processo daqui para cá não é muito fácil, eu aceitei Jesus 86, ainda eu estou tratando muita coisa aqui dentro, e Abraão, mesmo tendo essa presença de Deus na sua tenda, mesmo ele vendo a promessa, há algum momento que Abraão começa a não falar aquilo que Deus disse. E esse é um grave problema. Às vezes eu perco o milagre de Deus na minha vida, porque eu não tenho cuidado naquilo que eu falo. Eu não vou citar todos os seus textos, mas vocês leem em casa, em Gênesis, 17, Deus chega novamente para Abraão e diz, Abraão está tudo bem, Abraão disse, é, tinha passado mais de 12 anos e nada tinha se cumprido, ainda, Abraão disse, é, passou todo esse tempo e agora, agora estou pior, né, porque agora estou com 99 anos, Agora que não vai mesmo. Então mais veio. A veinha está estéreo e veinha ainda. Agora não vai. Parece que agora ficou ruim. E parece que nós temos uma tendência de a senhor falou que é de. Parece que a gente quer culpar a Deus. Mas Deus disse a Abraão: qual é teu nome? Como é que você se chama a você mesmo? Como é que você se dirige para você? Irmãos, isso é muito importante O que é que você fala para você mesmo? O que você diz para você mesmo? Você fala conforme a promessa? Ou você fala conforme o que os teus olhos, teus ouvidos, teus sentidos dizem? Ah, meu nome é Abraão, pai exaltado Deus disse, mas é isso que eu falei acerca de você? O que, que eu disse acerca de você? É, o Senhor disse que eu sou pai de multidão Então, como seria? Abraão Abraão, pai de multidões Para para de falar com você mesmo Conforme teus sentidos naturais É por fé, não é por vista Fala aquilo que eu falo acerca de você Teu nome é Abraão Pai de multidões, aleluias não importa o que você vê Não importa o que você ouve Não importa o que você sente Há momentos que temos que abrir mão Dos sentidos naturais E se apegar a esta palavra Segurar ela Aleluias A partir daquele dia Abraão chegou para Sarai E disse, não, agora é Sara Aleluias não somente eu mudo o meu nome, mas eu mudo a forma como eu trato os outros. Isso é fantástico, irmãos. Aleluias. Porque não depende de mim somente a mudança. Depende de quem está do meu lado. Aleluias. Há transformação em todo o sistema. Aleluias. Desse dia em diante. Abraão chama Sara. E Sara chama ele de Abraão. Não há filhos, como disse Paulo, e eu nem Nenhum gatinho. Não há, não há filhos. Os sentidos naturais dizem que não há. Mas diz assim: Você é pai de multidão. Você é mãe de multidão. O que é que você diz para nos terminarmos? Tenha cuidado. Vocês têm Cristo você é nova criatura, e eu disse para vocês no curso, pegue esse texto de 2 Coríntios, e repita um milhão de vezes, eu sou nova criatura, em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, aleluia, tudo se fez novo, aleluia, a promessa de Deus é para você, mas você vai ter que falar a linguagem de Deus. Aleluias. Deus se abençoe os irmãos.